Olá, eu sou o Fernando, eu sou dramaturgo e eu vou fazer uma leitura dramática de um texto meu que ainda está em processo, chamado o Mundo Cão. Para isso, eu preciso que vocês imaginem que eu sou um cachorro amarrado num poste com uma coleira e com um pote de ração. Ele vai voltar para me soltar, viu? Não se preocupa, não. Foi só comprar um lanchinho ali, um chocolatinho, sabe? Ele estava precisando. Tá meio estranho. Ele vai voltar com o sachê da promoção e a gente vai dar o maior rolê. Quando a gente tem família, sempre fica tudo bem. Tudo se resolve com calor, comida e carinho. Ter família é a melhor coisa do mundo. Eu tenho muita pena desses bichos vagabundo que prefere viver pelos becos. Na real, eu nunca conheci um cachorro de rua. O meu dono fala que tem quadrilhas em Pesteã no centro da cidade. Não é quadrilha, é matilha, eu tento explicar. Mas ele não entende muito de cachorro, mas mesmo assim, eu, eu amo o meu dono. Eu conto as horas todo dia até ele chegar. Vai ficar tudo bem com ele e com vocês também, não precisa se preocupar não. Tudo vai acabar bem. É só obedecer, que quando a gente é do bem, tudo dá certo, não é? Eu fico muito agitado assim quando eu espero, é, é por isso que eu tô meio assim, meio assado. É, porque quando eu espero dentro do apartamento, tem, tem comida, cama, água, bebida, brinquedo, comida, janela, televisão, sofá e comida, jornal e comida. É, ele não sabe que eu leio jornal, que ele compra para eu fazer xixi. Eu leio pra ter o que conversar, pra ele ficar feliz. Eu fico feliz para ele ficar feliz. Porque... Às vezes não adianta, então eu fico muito feliz, hiper feliz, mega feliz, feliz igual no Instagram. Porque ele precisa conversar, sabe? Mas nunca me entende. Então eu corro e lato, e corro e lato, e dou aquela mijadinha de alerta para ele saber que é hora de passear. Mas eu nunca posso entrar nas lojas. Então ele me deu essa coleira aqui. Mas eu não preciso, tá? Porque eu sou um cãozinho educado e, e, e feliz. Porque ele fazia, carinho, ele fazia carinho bem aqui. E, e, e ele corria comigo na praia e a gente ia pra casa da avó todo domingo almoçar no quintal. Eu nasci para correr. Vocês não tem uma vontade assim de sair correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, correndo sem ter para onde ir, mas tendo para onde voltar? Eu sou um cão muito sortudo, eu não posso reclamar. Mas ultimamente, ele começou a me estranhar, não olhava mais pra mim, esqueci até do jantar. Aí eu quebrei a prateleira, Fiz xixi na cama dele, comi toda a dispensa, mas não adiantou. Ele nem se aborrecia, nem arrumava, fazia nada, ignorava. Só dizia: neste paz. Ele vivia assim, tanto fez, tanto faz. Logo ele parou de trabalhar e aí eu fiquei mais feliz ainda porque a gente ia ficar muito tempo juntos. Até ele arrumar outro emprego. Não largava o pé dele, que só queria saber de dormir, nem tomava mais café da manhã. Não tomar banho, eu até entendo. Agora, não comer é demais, né? Nunca. Então, eu, eu latia e corria e latia até ele acordar. Mas ele só fazia isso. Dormia e acordava. Dormia e acordava. Um dia ele gritou comigo e eu latim. Bora se mexer, eu tô ligadaço. Vamos dar um rolê. Aí ele amassou um monte de roupa dentro de uma mochila, botou essa coleira em mim e me levou para passear. Eu fiquei feliz, só que aí... Eu nem notei que ele me trouxe pra cá. Mas vai ficar tudo bem, viu? Eu tô muito contente de conhecer a rua. Eu tô tão alegre que eu vou comer todo esse resto de ração. Eu posso comer tudo bem rápido, porque logo ele vai me buscar. E aí eu vou ter mais pra, pra comer quando ele chegar. Que cheiro estranho. Vocês estão sentindo? Ah, o que é isso? Você... É cheiroso e tem o pelo macio. O que, que você tá comendo? Bicho green, ração sem glúten, 100% integral. E dois biscoitos crocão, sabor leite com pera. Então, um Teco! Não, é tudo meu. Hum. Vai procurar seu dono. Dona, senhorita, eu mesma, é muito prazer. Ah, tá. E tu vive do quê? Cai do céu a tua ração? Eu corro atrás, dou meus pulos, faço os corre antes da rapa, saca? Eu não gosto dessas coisas não, viu? Meu dono me ensinou a só querer o que é meu. Qual é a tua, coleirinha? Acha que porque tá na rua o bicho é ladrão? Está na rua alguma coisa fez. Bando de vagabundo que não respeitam as leis. Mas é você quem tá preso. Eu não tô preso, eu tô só esperando. Esperando o quê? Vai chover daqui a pouco, ó. Não, não sente o cheiro? Esperando meu dono. Meu dono, meu dono, meu dono, você, faz, você não faz nada sozinho, não? Eu espero meu dono. De esperar morrer o burro. Quer que eu te solte? Aí a gente vai correr por aí. Hoje eu passo caminhando lixo, se a gente for ligeiro, a gente vai ter comida. Correr por aí? Eu gosto. É, é bom, né? Mas é, eu não posso. E... e é que deselegante, você não sabe que não pode ficar revirando lixo? Deve ser por isso que ninguém te quer. Você fala isso porque é um cãozinho mimado que não deve durar um dia nesse mundão. Eu sei muito bem me virar sozinho, mas eu não preciso. Eu tenho um dono, que é meu melhor amigo, eu cuido da casa, eu sou um cão de raça. Eu nunca vou acabar na rua porque eu mereci um lar. Se enxerga, você sabe quantos filhotes lindos tem nos pet shop pra comprar? É isso que o homem faz. Ele compra, usa, depois joga fora. Não me leve a mal. Focinho empinado aqui da cara no muro. Pois fique sabendo que eu fui adotado por amor. Ele falou pra ela que ele ia cuidar de mim para sempre. Só enquanto tiver a fim Pois eles expulsam os próprios filhotes. Você acha que o melhor, você é, acha melhor que os outros animais? Não fica surpreso se ele não aparecer. Nem todos são assim. Nós somos melhores amigos. É, mas ele não tá legal das ideias, sabe? tá precisando de mim. Ele não, não tem mais amizade com ninguém. Pois eu bato uma aposta. Fico de canto palmiano. Se ele voltar, eu te digo onde um enterrei uma porção de ossos. Mas se ele não aparecer até a noitinha, você me dá a sua ração todinha. Eu não rouo ossos. Mas pode esperar que você vai morder o próprio rabo de inveja quando ele trouxer... Eu quero ver sua cara quando ele trouxer o meu sachê Premium Sabor Temac. Você não é o primeiro abandonado que eu conheci, eu não vou pagar de otário. Pois espera pra ver, viu? E não se preocupe com a ração que cai do pote, que eu não como as migalhas. Então anoitece. Só mais um pouquinho, é, ele deve estar no trânsito. Mais um pouquinho, ele deve estar esperando passar a chuva porque eu vi na TV que nesses lados, larga tudo quando chove. Ah, minha meu ração! os pelos tosados. Esse fedor de cachorro molhado. Eu não sei como você ainda se engana. Ele te largou aqui pra alguém te pegar. Um cachorrinho assim, todo limpinho, a pessoa tem dó. Eu tô ensopado. Eu não consigo abanar o rabo. Eu nunca me senti tão só. Isso se chama tristeza. Pode se acostumar. O cão é o melhor amigo do homem. Vem, vem. Vamos, vamos sair da chuva. Vem. Não fica assim. Vai ver teve um babado, sei lá. Vai ver que ele tem um motivo. Mas você falou que são todos egoístas. Que expulsam até os próprios filhos e, e, e, e descartam amigo que nem lixo no chão. Nem todos, vai. Eu fui um pouco a mais. Teve um humano que eu trombei, na rua, várias vezes, do nada. Os dois brigando com a fome, com o frio, na madrugada. Eu ficava desconfiada. Mas um dia tava um frio de bater os dentes e ele deitou do meu lado. A gente se esquentou e foi aí que a nossa amizade começou. Isso aqui é um verdadeiro amigo. Um amicão. Tratava ele igual bicho, maior sintonia. A gente tava junto no corre, de noite e de dia. Ele foi desaparecido. Ele preferia dormir na rua porque bicho não podia entrar no abrigo. Uma noite, vem uns homens vestidos todos iguais. Deram injeção nele e jogaram ele no fundo de um carrão. Todos os homens são iguais mas alguns são mais iguais do que os outros. Eu vi isso num livro que tinha escrito lá ele esqueceu no banheiro. Você é muito sabido. Gosta até de ler livro. Se ficar comigo eu te mostro tudo. Em pouco tempo você pega as manhas. Será que eu vou conseguir? Não sei. O melhor é tentar. Aprender a ser seu próprio dono, assim ninguém vai te abandonar. Eu estou inconformado. Minha vontade... Era da Itália naquele poste e nunca mais abanar o rabo. Ai, pode parar. Por que você não cria camuragem nessa fuça e volta pra casa pra se descobrir? Eu nem sei onde é que eu tô. Ele me lagou do outro lado da cidade. Eu nasci e cresci aqui. Então eu não sei como te levar. Mas eu tenho uns amigos que podem te ajudar. Você faria isso por mim? Sim, mas agora a gente precisa achar comida. Ah, achar comida escondida eu sei bem como fazer. Mas é muito triste, né? Porque aqui a gente só tem lixo pra comer. Pois é tanto desperdício que você vai se assustar. Parece até um vício que as pessoas têm, querem sempre mais do que precisam e preferem jogar fora do que dividir com alguém. Pois tudo que eu achar, eu vou dividir com você. Só toma cuidado. Só toma cuidado se alguém aparecer. Porque eles não gostam do lixo espalhado. Eles preferem colocar tudo arrumadinho do que ver um animal se alimentando. Te jogam água, batem com pedra e pau. Mas isso não é o pior. Por aqui, por esses lados, é onde passa a carrocinha do mal. E quem é que leva essa carrocinha pra você ficar com tanto medo? Um bando de homem estranho, uma um, um parente minha, sobrinha da concunhada da minha tia-avó Contou pra minha prima que contou pro meu irmão que eles pegaram uns bichos de rua sem dó Prenderam no canil pra fazer sabão <risos> Presta bem atenção Se você ouvir uma sirene e um coro de latido Fuja que é perigo! Então vamos logo que eu já tô ficando arrepiado Vamos não dividir, ó, faz assim Você cheira o lixo de lá E eu cheiro o lixo de cá E a gente volta e se encontra aqui Fechou Vamos parar com esse clichê, vai, vai, vai, vai, vai, vai! levanta essa cabeça, é essa postura, ai meu deus do céu hein, mas ao invés de grunir, eu vou fazer um plié, não, não, você, você faz uma cara assim mais blasé, como quem tá com preguiça, sabe, isso está bom assim, se você não sair da minha vista, eu vou ser obrigado a te morder, Ih, já vi que você é novo na pista, essa, essa, essa coisa de rivalidade, briga, correria, é, isso tudo é, é muito anos 80, assim, sabe? Já deu, né? É, é, estamos aqui, em 2020, na mesma situação. Por que a gente ia se odiar sem razão? que é isso que eu faço? Você caça ratos? E eu caço você quando você invade meu espaço. A rua é pública, Totó. Mas, vale, então comigo paga a frete. Se liga aí que a vida não é que nem você aprendeu na internet. Eu só quero voltar pra casa. Sai da minha frente, eu não quero arrumar confusão. Pois eu poderia te ajudar, mas acho que você tem razão. É bem mais fácil a gente se odiar, você seguir o seu caminho, rabugento e sozinho. Não, não, não, não, não, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu não sei, eu não vou conseguir encontrar o caminho. É só andar em círculos, sempre na contramão. Mas isso não faz sentido, eu vou continuar perdido assim, andando sem razão. Nem todos que vagam estão perdidos, só os que têm medo de escolher a própria direção. Dá pra parar de filosofar e me ajudar logo, seu... seu... seu... seu, seu gato de uma figa? Uau! Que, quer dizer, quer dizer, miau! Fiquei magoado, acabou comigo, eu não vou nem dormir. Imprestável! Eu... eu... eu tô perdido e a culpa é sua, não devia ter cruzado contigo, gato agorento! Oh, não fale assim comigo, você pede os meus sentimentos. Eu te odeio! Entra pra fila! Eu sou gato malvado, família de bruxa, rebelde, lunático, noturno, agurento, marra bombinha no rabo, chuta que é macumba. Comigo ninguém quer cruzar, não. Eu não posso nem me defender porque já me julgam antes de me conhecer. Mas então, o que, que eu vou fazer? Tudo que eu sei é que eu tenho que odiar você. Pois remédio pro ódio é conhecimento. Prazer, meu nome é Petit. Sou artista de rua, que é onde eu nasci, né? E com certeza você não é daqui, com esse jeitão de pãozinho de apartamento. <risos> pois eu não sou mais. Eu vivia na mordomia, sem ter muito o que fazer. Agora eu tô perdido nessa via, sem ter nem o que comer. É assim, ó. Eu era um cãozinho, alegre do dentro. Agora estou sozinho, fui deixado ao relento Suave, companheiro, vou bem o que eu vou lhe falar Quando apertar a fome e o frio não passar A gente inventa uma canção pra esquecer a privação E esquentar o coração Esquentar e se esquentar. Eu tenho que seguir o meu caminho, mas eu não sei como voltar. Eu nunca inventei uma canção não, seu gato. Eu só faço aquilo que, que eu tenho que fazer. O meu único talento mesmo é obedecer. Mas, me diz o que, que você ganhou com toda essa obediência. Tem uma frase. Ah, tá. E o que, que você ganhou com toda essa obediência? Vai perder o show da vida só para agradar a audiência? Eu tinha onde morar, o que comer e como me divertir, sabe? Mas eu nem gosto de lembrar, porque no fim eu estou sozinho, perdido e sem saber para onde ir. Quando você está perdido sem saber pra onde ir Qualquer caminho serve, importante é seguir Invente o seu caminho Não leve a mal, não é fácil viver sozinho Mas não precisa desesperar Na rua todo mundo é vizinho E até tristeza aprende a compartilhar E até tristeza aprende a compartilhar eu sinto falta de casa, do conforto, de ter alguma certeza. Eu não sei se eu vou aguentar. Ainda não é o fim do mundo, é melhor você se acalmar. Superar o dia a dia, te ensinar a valorizar. Olhar por cima do muro, só vendo no escuro é que se aprende a reparar. No filhotinho abandonado, num velhinho desesperado. Na criança dormindo sozinha na vitrine do mercado Na cidade sobre a lua, revelando só outra metade Gente dormindo na rua, carro dormindo na garagem Você parece mesmo ter talento pra esse negócio de artista, né? Diz o que pensa pra valer Mas eu nunca vi na TV assim, nenhum bicho assim igual você Porque meu talento é sim igual Um dia, você verá meu show em tudo quanto é canal Luxo, poder, fama Quero morar num camarim, com uma mesa sempre cheia de comida, só pra mim. Eu achei que eu era um animal doméstico, não um bicho. Eu nunca achei que ia acabar na rua sem destino, revirando lixo. Você devia parar de lamentar, de fazer tanta lamentação. Você já parou para pensar na minha situação? Eu nunca conversei com um bicho assim... Assim, é... assim... Assim como? Assim, que, que nem você! Que nem eu o quê? Que nem você, com esse com esse pelo assim... Preto! É assim que fala? Preto, preto, preto, preto... É só uma cor! Do que é que você tem medo? Não, não, não, eu não tenho nada contra! Eu entendi a sua canção, eu acho até que todos os bichos deviam ser animais de estimação e sendo adotados eles não passariam fome e nunca mais seriam maltratados, nem abandonados e... e... Eu acho que todos os animais deveriam ser livres! pra escolher a forma como eles preferem viver. Mas eu prefiro viver preso do que viver sozinho. Mas nem todo mundo pensa assim. Conheço passarinhos que preferem viver como um pombos pedindo esmola do que ver o céu só pela fresta da gaiola. Eu nunca pensei que a vida pudesse ser diferente. Mas agora, nessa situação, eu percebo que eu nunca... Eu percebo que eu sempre fui ignorante da minha própria condição. A gente só que se reconhece convivendo e dividindo a solidão. Eu nunca pensei que ia gostar de conhecer assim, alguém que nem você. Como eu mesmo, é impossível. Não só pela beleza, a inteligência, o carisma, esse talento sem igual, mas porque cada um é cada um e cada qual é cada qual. A diferença é o que temos de mais igual. <risos> eu sempre me achei esperto, antenado, lia tudo, mas... Quase tudo que eu conheci do mundo foi naquele apartamento, apertado. Eu vivia num conforto angustiado. Mesmo sem entender o porquê, aqui dentro eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu pensava que vocês viviam na rua porque eram um bando de ladrão, roceiro, vagabundo, revoltado, que não queriam ser animais de estimação. Olha, desculpa, baixaria, eu não queria ter maltratado você. Tá desculpado! No nosso encontro já começou tudo errado. Por que você estava correndo assim, sabe? Como se tivesse roubado, hein? A carrocinha tinha acabado de passar. É. Viver na rua tem dessas. Tem que estar sempre alerta. Acho que você precisa relaxar. Vou te levar num lugar que você não vai se arrepender. Vamos! A melhor chapa da cidade. Música boa, um pouco de bagunça, muita amizade. É parar. <risos> Venha. O Pato pagou a propina pro presidente e o povo com raiva pediu o processo. Você tem passe livre, Petit? É, é nóis, Ai, tá ligado, é, com a que Pode é? entrar, pode passar. Mas é o ma ma ma que, que é esse almofadinha veio fazer aqui? Ah, ele também tá na rua, foi abandonado. Ele não tem jeito, não, de quem foi maltratado. ele deixa de besteira. Você tá de que lado? Todos os animais são bem-vindos. Enquanto a gente perde tempo brigando, um homem continua vivendo às nossas custas. Eu não sei não. Ele pode ser um espião, pode ter um chip nessa coleira aí. <risos> Ele tá limpo. Pode confiar. Eu não sei não. Eu não quero arrumar confusão. Eu vou seguir o meu caminho, viu? Eu vou achar o meu lar, o meu dono e a minha comida. É melhor mesmo. É melhor mesmo que o seu lugar não é aqui não. companheiro. companheiro Deixa de ser mal-humorado. Eu sei que você pegou raiva, que você foi muito maltratado, mas a bicharada não vai gostar de saber que você expulsou um animal desamparado. E, além do mais, faz aquela cara de bonzinho, de, de simpático, de bem comportado, de cachorro bem tratado. Olha que bonito esse menino. Bora, bora, bora. bora. Você por aqui! Que surpresa boa! Eu, eu achei que eu nunca mais fosse te ver! Como é que você chegou aqui? Eu vim com um gato, você acredita? Eu sou amigo de um gato, dá pra acreditar? Essa história de inimigo foi o homem que inventou pra nos separar! Olha ali, ele tá lá! Sofá, era um bicho recatado e do lá tudo azul. Dono Siman avisei: coleira é um anzol, a vida não é igual sonho de comercial iludido. achou que podia ser dano do céu, do mar e do chão. Inventou a natureza para fazer de todo o planeta presa. Vem que a gente não pensa, porque a gente não pensa só no próprio umbigo. Convidando alguns para entrar, dando comida e abrigo, exigindo amor absoluto e resignação, e resignação. Nos convencem de que é assim que funciona por um punhado de ração. Que não somos explorados, de que, apesar de tudo, o dono está do, do nosso lado. De que ele é um pai, e não um patrão. O que tá pegando, hein? Tá passando mal? Tô pensando. Vir aqui no beco me dá uma saudade. Foi ele que me apresentou esse lugar. Ele quem? O seu namorado? Não! Um amigo humano que vivia do meu lado. Ah, ah, ah, ah vamos atrás dele! A, a gente espera os homens aparecer, a gente segue o carrão e, e chegando lá a gente... Onde é que é lá? Eu não faço ideia, isso que me dá uma agonia. Mas deve ter um jeito de saber. Juntos nós vamos descobrir. Você ainda tem muito que aprender. Eu acho que o pior aconteceu. Já levaram ele três vezes para esse lugar. Voltava dizendo... Enquanto der sorte, eu volto para te buscar. Acho que deu azar. Então você foi abandonada igual a mim? Quase. Porque eu nasci na rua e ele não teve opção. E com os outros? Também é tudo assim? Uns são órfãos de nascença, Muitos abandonados, outros fugitivos, tentando a vida melhor desses lados. Mas de uma forma ou de outra, todos foram maltratados por alguém. E lutam pela vida nesse mundo homem. Eu acho que eu nunca vou entender por que, que ele me largou. Eu ainda tenho muita saudade. Não posso mentir. Mas eu acho que eu vou me acostumar a viver aqui. Pelo menos vocês me entendem e eu acho até que a gente é parecido. Eu acho que você aprendeu a lição. Mas eu ainda vejo uma esperança na sua situação. É, eu voltei hoje... É, eu voltei para onde nos encontramos e... antes de vir aqui. E debaixo da sua coleira tinha um pote de ração. Enfim... <risos> o texto vai até aqui. É, enfim, é um texto em processo ainda. Espero que vocês tenham gostado. E só para apresentar, que eu não apresentei no começo. Essa é a Anitta. Ai, nós temos essa plateia, não podia. Olá. Esse é o Danilo, o Olá. E eu sou o Fernando, novamente, grato. Uhum. Só as cachorras. Uhum. Uhum. Uhum. As prepara.